Fala pessoal, boa tarde, estou aqui direto da região de Cassis, na França tá? Vou dar um preto O que eu estou vendo aqui é uma região portuária Bastante turistas aqui à volta né? E esse porto maravilhoso Aquela foto que eu publiquei anteriormente Uma colina lá no alto, onde você pode ver um castelo Tudo aqui realmente muito bonito e a gente tem conversado né, em relação à criação da tua visão de futuro. Uh, se você não fez a tua criação uh, da visão do teu futuro, é um passo que você precisa dar. Após ter dado esse passo, após você conseguir visualizar o teu futuro, você vai pegar uma área como essa aqui, ó. 3 metros, tá? É importante que seja uma área onde você... A caminhar, possa dar pelo menos 10 passos, né? imaginando que um passo aí fica em torno de 50 centímetros, 60 centímetros você vai precisar né, de uma área de 6 metros ou uma área de 3 metros que você possa ir e voltar, mas se ela for contínua melhor, se você é, puder fazer sozinho, melhor ainda a ideia é você visualizar o teu passo como linha de chegada tua visão de futuro como linha de chegada e começar a dar 10 passos, ou seja, cada passo que você der, você vai visualizar um passo da tua jornada para chegar até a tua visão de futuro. Então imagina, uma pessoa que queira montar um negócio, o primeiro passo seria saber qual seria a sua paixão, né? qual seria a área que ela iria trabalhar. Então esse pode ser o primeiro passo. Depois de definir essa área, que negócio seria esse? Seria o segundo passo. E à medida que você for dando esses passos, você vai conseguir ir imaginando o que será necessário para você dar o passo seguinte, o que é necessário para você chegar até esse passo que você deu, né? que características seriam necessárias, que treinamentos seriam necessários, que conexões seriam necessárias. E assim você vai ter uma visão completa da tua linha de chegada, né? da tua é, missão, da tua jornada até essa visão de futuro. É uma atividade relativamente simples, mas que exige um certo comprometimento com a tua visão de futuro, né? Você vai dar esses passos, vai parar, você pode anotar, né? Cada passo que você der, você anota o que você tiver de insight durante esse passo. Você pode é, deixar é, o tempo fluir, né? Se você não quiser fazer isso é, de forma muito rápida, você pode também dar o primeiro passo, para um pouco, pensa, reflete dá o segundo passo, faz a mesma coisa, dá uma parada, reflete um pouquinho e assim até chegar o décimo passo que seria a tua linha de chegada seria você imaginar a tua visão de futuro acontecendo, tá bom? É, seria legal você compartilhar conosco né, as tuas visões os teus insights durante essa caminhada é uma coisa bem interessante de ser feita porque pode ser que alguma coisa aconteça e eu posso te ajudar nessa caminhada Uh, preferencialmente envie por e-mail eu@claudiobrito.com ou peça a entrada no grupo do WhatsApp. Né? Se você não tem a visão de futuro é, criada, pede para entrar no grupo do WhatsApp, manda aí o teu o teu número com DDD e o teu primeiro nome é muito importante para que eu te coloque no grupo e que você fique sempre identificado. Tá bom? Eu vou fechar por aqui essa mensagem. Qualquer dúvida, eu estou disponível nesses canais, WhatsApp, e-mail. E vou fechar com um novo preview aqui de Cassis, se você entrou, próximo Essa aqui é a bela Cassis, da França, tá? Excelente a cidade, tem vários pontos aqui para turistas. Né? Muitos turistas aqui conhecendo a cidade. E é uma cidade que eu realmente curti muito. Beleza? Esse era o meu recado, um abraço para você, fique aí com, a, com as imagens de Cassis. Fui!